São mais 90 minutos de luta. Mais 90 minutos para chegar na grande final. O Alvinegro, sinônimo de garra. O Alviverde, da esperança. Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje, 9h15 da noite. Tudo ou nada para dois dos melhores times do país. É Libertadores da América. No SBT.